olá galera tudo bom com vocês miguel Alves aqui. seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal miguel alves empreendedorismo digital galera fica comigo assista esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que vai ajudar muito tá Para principalmente as pessoas que estão começando agora que são os iniciantes beleza quando é eles querem fazer uma campanha né específica de whatsapp e eles criam um link ele tá da forma que tá ok no whatsapp e simplesmente joga no gerenciador beleza então nesse vídeo eu vou te ensinar você fazer da forma certa tá e profissional beleza para você utilizar esse link e poder marcar certinho tá lá no teu gerenciador tá os teus eventos então esse vídeo é para te ajudar então fica comigo que eu vou te ensinar como você fazer esse processo passo a passo beleza então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já peço que você já desça aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário também, que eu ser muito importante, tá? E se você tiver sugestões de vídeos também, comenta aqui embaixo que eu vou ter a honra de poder criar esse vídeo para você. Beleza, galera? Então, bora para o nosso conteúdo. Então, galera, aqui no Google, aqui, você vai digitar aqui, gera link para o WhatsApp com Pixel. Beleza? E você vai encontrar aqui essa ferramenta, tá? Pixel Zap, ok? Você vai clicar aqui nessa ferramenta, beleza? Clica, beleza? E logo mais, ó, você vai ficar com esse site, beleza? Então, ele é gratuito, você não paga nada, OK? E aqui ele tem aqui algumas opções aqui, tá, ó, gerar link. Ó. Aqui ele fala, ó, gere o seu link do WhatsApp com o rastreamento do pixel, beleza? Então, isso aqui é onde está o pulo do gato. Beleza? É onde muitos iniciantes, principalmente afiliados, OK? Quando eles vão anunciar, só cria o link ali cru, né? No WhatsApp, só pega e empurra o link ali dentro do gerenciador, tá? E isso não vai gerar nenhum resultado, então vai perder dinheiro, enfim, tá? E não vai marcar nada, então isso vai virar uma confusão. E aqui é da forma certa que eu vou passar para você, para você utilizar isso aqui, aplicar isso aqui, tá? De uma vez por todas vai resolver o seu problema, beleza? Então, aqui ó, você vai colocar aqui o seu número de WhatsApp, ok? Aqui ele pede o ID do pixel, beleza? E uma mensagem, então vamos fazer isso aqui junto com você para você entender e saber todos os processos Beleza vamos pegar aqui vamos colocar aqui o número nosso número Vou pegar aqui ó aqui no meu telefone Beleza peguei o telefone da minha madrasta para fazer isso, isso com vocês tá aqui agora vamos colocar agora o código tá 89 981 Pronto, agora beleza. Nós já acabamos de inserir o nosso número de telefone, tá? Agora o ID do Pixel. Então você vai no seu gerenciador. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. OK? Você vai vir aqui, ó, pegar o Pixel, tá? Você copiar, só copia, beleza, ó? Clica em cima, copia. Beleza? Copiou. Você vem aqui agora, você vai colar, tá? Cola aqui dentro. Beleza? Pronto. E aqui você vai colocar uma mensagem, ó. Você pode colocar aqui, por exemplo, tá? Vou colocar aqui ó. sim eu tenho interesse nesse produto por exemplo tá é isso vai de acordo com o teu produto ou serviço tá aqui nesse caso aqui eu vou colocar aqui como se fosse um produto tá sim eu tenho interesse neste produto beleza ó, neste produto beleza tá vendo que esse e aqui embaixo ó, você vai clicar aqui em gerar link clica beleza ó. nosso link já foi gerado beleza você vai copiar esse link copia esse link e tá pronto beleza aqui você já pode já é, inserir seu link né no seu gerenciador né de forma mais assertiva mais direta e mais bem profissional por que isso aqui agora agora com o teu pixel ele tá aqui dentro tá desse link ok então vai poder marcar certinho agora de forma mais alinhada tá mais bem objetiva e vai te gerar mais resultado porque vai trazer para você dados beleza uma dica muito importante que eu super recomendo que você não faça ok? nunca crie, tá um link ali é, cruzão mesmo a forma que tá ali no WhatsApp Ok e não insira tá no gerenciador nunca nunca faça isso faça esse processo Ok que aqui agora o pixel está aqui dentro filtrado beleza então isso vai te trazer mais resultado você vai ter métricas mais assertivas tá para você analisar suas campanhas então vai ser muito útil tá para você Beleza, então nosso vídeo de hoje foi isso aqui. Espero que tenha te ajudado demais. Tá, aqui não tem mistério, e inclusive, e aproveitando aqui é o gancho, tá, que eu criei também um vídeo onde ensina você a vincular tá? de forma também bem assertiva e profissional. Tá, a tua BM no WhatsApp. Então tá aqui, ó, tá aqui o um vídeo passando aqui em cima do card para você tá não perder esse conteúdo que vai ser muito importante para você também. Tá, mas se você quer optar, ok por realmente trabalhar com o link então esse vídeo aqui é para te agregar para te acrescentar mais valor e você utilizar a forma certa e alinhada e profissional beleza então esquece esse negócio de amadorismo então esse vídeo é para te acrescentar esse conhecimento tá para você aplicar também e se você aplicar isso aqui deixa aqui abaixo nos comentários que vai ser muito importante para mim poder também né te dar uns parabéns e a gente criar mais conteúdo também de relevância para você agora, pô, eu quero utilizar esse link, tá? Beleza, você vai poder agora copiar. Você vai copiar, você pode levar ele lá para o seu gerenciador, tá? Quando você for subir as campanhas, tá? Então você pode levar, pode colar agora lá com mais segurança, tá? Porque o teu pixel já tá aqui dentro, filtrado bonitinho, como eu já falei para vocês, tá? E vai poder contabilizar legal. Aí você vai ter as suas métricas mais alinhadas, mais assertivas, tá? Mas bem direcionada é. Pro pelo o teu objetivo, né, que tu tá querendo, beleza? Então isso vai te ajudar demais ter clareza, tá? E ter previsibilidade de como você fazer, tá? Para você tomar suas sábias tomadas de decisões, tá? De forma inteligente e profissional, beleza? De acordo com o teu objetivo. Tá, galera? Então esse vídeo foi para te agregar esse conhecimento para você não errar mais, tá? Porque eu quero que você faça da forma certa porque eu quero que você cresça e torne-se um profissional torne um gestor torne um top afiliado então esse vídeo aqui é para te agregar é e acrescentar esse conhecimento Beleza espero que você tenha gostado desse vídeo desse conteúdo tá e se tiver alguma dúvida qualquer dúvida de verdade então deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou ter a honra de poder estar tá te respondendo tá bom com muita aí com muita satisfação demais com muita alegria Beleza, galera? Então eu espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou desse vídeo, poxa, deixa aqui embaixo o seu comentário aqui. E não se esquece de poder se inscrever no meu canal e de poder ativar o sininho para receber as notificações do vídeo que eu estou sempre lançando para vocês aqui no nosso canal. Beleza, galera? Um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo vídeo.